A questão colocada é, seja x igual a raiz de 3, é pedido para escrever por ordem crescente as expressões que aqui estão. Como é que nós vamos iniciar o nosso exercício? Em primeiro lugar, temos que encontrar um valor aproximado de raiz de 3. Isto porque nós sabemos que o raiz de 3 é uma dízima infinita não periódica, é um número irracional, logo só conseguimos obter um valor aproximado dele. Então, correndo à calculadora, eu sei que 1,7 é um valor aproximado, arredondado à décima por defeito. Então, vamos lá começar. Primeiro, raiz de 3 é o valor dado, não há dúvida nenhuma. Depois, vamos passar para o 2 raiz 3. O 2 raiz de 3 é o dobro de raiz de 3. Quando comparamos estes dois... O que é que nós constatamos? Constatamos que o raiz de 3 é inferior ao 2 raiz de 3. Então, se eu fosse colocar numa reta, eu saberia sabia que o raiz de 3 estaria numa posição inferior ao 2 raiz de 3. Estes valores que aqui estão, vocês ainda não sabem porque é que eles lá estão. Mas vamos com calma. A então, segunda situação, a terceira situação, menos x... Menos x é o simétrico de x. Sabendo que x é raiz de 3, então o simétrico de raiz de 3 será o menos raiz de 3. Então, ele vai ser o quê? Menor ou maior que o raiz de 3? Claro que como menos raiz de 3 é um valor negativo, ele vai ser inferior ao raiz de 3. Então, vai Comparativamente com este raiz de 3, vai ser inferior a ele. E se é inferior a ele, também, por sua vez, é inferior ao 2 raiz de 3. Então ficará antes deste. E agora vamos passar para a quarta expressão. x mais 1 meio. x mais 1 meio é o mesmo que ter raiz de 3 mais 1 meio. E agora vamos ver onde é que ele vai ficar. Ele efetivamente fica. Maior que o raiz de 3. Então, eu tenho aqui o raiz de 3. Ele há de ser superior a ele. Então, há de ficar para este lado. Mas atenção que nós já tínhamos aqui o 2 raiz de 3. Vocês sabem que 1 meio é 0,5. E 2 raiz de 3 é o mesmo que eu ter o quê? Raiz de 3 mais raiz de 3. Então, eu ao raiz de 3 aqui estou a somar outro valor que aproximado, vai ser 1,7. Aqui, ao raiz 3, estou a somar o 0,5. Então, eu sei que este valor que aqui está, o x mais 1 meio, o raiz 3 mais 1 meio, há de ser inferior ao dobro de raiz 3. Então, o que é que nós concluímos? Que ele é inferior a este, mas superior ao raiz 3. Então, ficaria alguns aqui no meio. E agora vamos ao 1 um menos x. 1 um menos x é o quê? um menos x ficará 1 um menos raiz 3. Colocando nesta forma, porque eu acho que é mais fácil vocês pensarem uh, nesta forma, nós temos menos raiz de 3 mais 1 unidade. Sabendo, será que ele vai ser positivo ou negativo? Isto é, mais uma unidade chega para ele ser positivo? Então, se eu sei que o Menos raiz 3 é menos 1,7 no arredondamento. Se eu acrescentar 1, uma unidade, ele ainda fica aqui com 0,7. Então, ele vai ser superior ao menos raiz 3. Há de ser para quê? Mas, eu sei que ele ainda é negativo. Logo, quando eu vou comparar com o número que está a seguir, que eu já tinha encontrado, era o raiz 3. O que é que eu vou chegar à conclusão? O raiz 3 é positivo. Se este é negativo, o menos raiz de 3 mais 1, então o menos raiz de 3 mais 1 vai ficar entre o menos raiz de 3 e o raiz de 3. E temos aqui o menos raiz de 3 mais 1. Só nos falta pensar no x ao quadrado. Então quanto é que é raiz de 3 ao quadrado? Raiz 3 ao quadrado, já aprenderam no sétimo ano, que sempre que temos raízes quadradas de números ao quadrado, eu posso cortar o quadrado com a raiz. E assim, raiz 3 ao quadrado é igual a 3. Então, vamos agora ver onde é que ele situa este 3. Será que é o número maior de todos? Então, para ser maior de todos, tinha que ser superior ao 2 raiz de 3. Então, vamos lá com cá. 2 raiz 3 estava aqui. O 2 raiz 3, eu já tinha visto que era o dobro de 1,7. O dobro de 1,7, efetivamente, é superior a 3. Então, o 3 há de ser para este lado. Aqui, que é inferior a 2 raiz 3. que é a que vem a seguir? O raiz 3 mais 1 meio. Raiz 3 mais 1 meio dará quanto? Sabem que o meio é 0,5, aqui é 1,7, no um arredondamento à décima. Logo, 1,7 mais 0,5 vai-vos dar 2,2. 2,2 é inferior a 3, então o nosso 3 fica aqui colocado. E assim temos todos os números escritos por ordem crescente.